Tá, daí, por que, que eu digo que o liberal é um caranguejo? Isso aqui é uma, uma questão que eu acho que vai mais profundo do que o meme do balde sobre os caranguejos, tá? Vai um pouquinho mais profundo que o meme do balde. É o seguinte, primeiro, que o caranguejo é o símbolo do, símbolo do signo de câncer. Começa por aí. Quando eu penso em liberal, eu penso em câncer. Câncer também é um signo que o símbolo é um caranguejo. Beleza. Tem a questão do meme do balde. Um caranguejo é um artrópode, logo, quase um inseto. Né? O que que ferra com, com caranguejo normalmente no mar aberto? Bem, uh, Lula são um dos bichos que ferram com, com caranguejo no mar aberto. Na verdade, tudo, tudo odeia liberal, tudo preda liberal. Peixe vai pra cima de liberal, lagosta vai pra cima de liberal, qualquer merda vai pra cima de liberal. Mas um dos engraçados é o Lula, tá? Qualquer... <risos> qualquer pode. Uh, outra, liberal não vai pra frente. Entendeu? Tô tudo aí nessa, nesse negócio. Eles ficam um puxando o outro pra dentro, Gaivotas também, bom ponto, mas eu tô falando de fundo do mar. Uh, liberal não vai pra frente. Olha aí, ó, o novo começou, não, porque partido novo, não sei o que, não sei o que, o que, que aconteceu, o outro liberal puxou ele. Só andam de lado, clã. só andam de lado. Junta todos os liberais e eles não conseguem pegar e ir pra frente, tá? Então, outra característica que faz o, o símbolo do liberalismo ser um caranguejo. Vamos pegar, adotar isso por meme, clã. vamos começar, tipo, a colocar ali símbolo, o liberal falou uma merda, pof, solta um caranguejo em cima. Né? Outra, existem diversos tipos de caranguejo. Na verdade, existem vários seres que... Tomam a forma de um caranguejo. O nome disso é chamado é, carcinização. Podem procurar na Wikipedia. Que é a tendência de alguns táxons tomarem o formato de caranguejo. Ah, o bicho era tipo uma lagosta com corpo esguio e alongado. Ele começa a ficar com um corpo chato e arredondado. Por quê? Porque isso daí é uma forma, digamos assim, que supre o um nicho. E qual que é o nicho do liberal? O nicho do liberal é tentar ganhar o poder pagando de engomadinho, eficientezinho, bonitinho, né? E o cara vai fazer o quê? Vai pegar e apertar todo mundo que ele conseguir para isso. Tá? A outra estrutura que, se vocês forem ver, como eu disse sobre, sobre essa questão, é que o pessoal da MBL está claramente querendo jogar o jogo das tesouras com o PT. E com. com e com a direita também. Por quê? Se. Os conservadores não fizerem o que eles querem, eles vão fazer o quê? Não, a gente vai ameaçar votar a favor do PT nas pautas anticonservadoras. Se os sócios não fizerem o que eles querem, eles vão falar o quê? Não, a gente vai votar nas pautas anticomunistas junto com o pessoal conservador. Por quê? Porque eles sabem que o pessoal conservador e comunista, em grande parte, não vai se comunicar. Então, eles estão querendo ficar justamente nesse ponto, que deles vão de um lado para o outro, andando de lado. Né? Pessoal, o meme do caranguejo é transcendental aqui o troço, né, aqui os memes são tudo arquitetado, né, então o que acontece, essa estrutura que os liberais têm não passa disso, é uma forma de tentar ganhar o poder, ah, mas o pessoal que olhou isso aí tava puto com o MBL, porque ah, o MBL é idiota, eles estão pegando e ferrando os brasileiros, eles não estão vendo que a gente vai ganhar mais do, contra o PT se o, se o novo e o MBL darem, darem mãos, ficarem de mãos dadas votando em favor daquilo que faz sentido dentro dos princípios e não sei o que, pipipipopopó. É, só que você não entendeu o jogo quando você fala isso. O jogo deles é completamente diferente. Não é um jogo de buscar liberalismo, é usar o liberalismo para buscar poder. É esse que é interessante para eles. Esse que é o negócio deles, entendeu? Então o que acontece? Vai ser a briga dentro disso daí. Vai ser o novo tentando ganhar base com um empresários, essas coisas. O MBL tentando pegar o jovem e puxar essa galera para dentro. Eles provavelmente vão começar agora a investir mais em questão de empresários. Se não funcionar, eles vão para os universitários. Eles vão tentar bater nisso aí. Vão pegar em cursos, onde normalmente tem uma maior... É, o maior número de direitistas, vamos falar assim, e como eles conseguem pagar de direita, eles são transdireita, eles vão pegar e conseguir alguma base para isso. Né? Mas o ponto é justamente esse, estão lançando o curso lá, academia do MBL, não sei o que do MBL, daqui a pouco vão lançar cabaré do MBL, essas coisas, e vão, né, se votar no MBL, o cara até pode perder o cabaço, com, tá patrocinado o troço. Então, <risos> nossa, a gente vai, vai usar esse símbolo aí, mas sim, o, o símbolo do câncer é o símbolo do, do liberalismo, tá? O, outra coisa, liberal, ele vai fazer o que? Ele vai ser contra o separatismo também, se tu for para pensar. Já tem vários casos, justamente desse cara aí que eu tava, que, eu, que a gente estava vendo, que ele é contra o separatismo. Isso daí já é uma coisa conhecida. Liberais, eles são contra qualquer coisa que retire o poder. Eles preferem pegar e ter um pedacinho de uma torta, onde está todo mundo fudido, que seria o Brasil, do que eles sofrerem um risco... De isso aí sair o pessoal, sei lá, fazer um governo mais bolsonarista no sul Se o sul separar porque tem muito peso o PL aqui no sul né? Então, ah não, não, pra eles é ruim, eles vão ter um pedaço menor E daí no, no, no o Nordeste provavelmente pega e bate mais forte ali Com, com PT e coisa do gênero, no Norte e no Nordeste Porque vai, vai ficar o Sudeste contra eles E daí eles vão fazer o quê? Vão perder a direita que eles precisam pra ficar nesse balanço A posição dos do, do liberalecos não vai ser tomar o poder né? Não vai ser isso Vai ser tomar o centro eles querem ser aquele ponto que é de sobreposição, onde eles podem ser de direita e de esquerda. E toda vez que alguém pegar e apontar a inconsistência, eles falam esse é o jogo político, essa é a estratégia. Esse que é o real pensamento. E burro é aquele que acha que o liberal é amiguinho. Burro é aquele que pensa que o seu gradualismo e o voto neoliberal vai dar frutos. Não vai. Tudo que tu trouxer para os liberais do Novo, por exemplo, que tu vai dizer não, não, não, não, não. não. Os o pessoal do Novo é lawful neutro. Tá? E o, e o pessoal do MBL é neutral evil, tá bom? Então, não, a gente vai trazer para novo. Não interessa o que, que o pessoal vai fazer, os liberalecos, o, o pessoal do movimento Bumbum Livre. Vai ficar batendo no novo, vai ficar batendo no novo e vai tentar puxar a galera para eles. Por quê? Porque para eles importa o voto, importa o número, entendeu? É tipo o youtuber que não tem argumento. Pra ele o que importa é o número de inscritos, o número de views. É isso que importa pra ele. É o concurso de popularidade. Eu sou popular? Sim ou não? Ah, sou popular. Então é isso que me importa. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Foi. O Renan nem se considera liberal. Ele chama isso de liber... liber e defende o que funciona. Sim, o pessoal vai pegar isso e dizer pragmático. Não, nós temos que ter um pragmatismo liberal, não sei o quê. Cara, eu sei o que, que vai ser isso aí. Né? Vai ser aquela, aquele pessoal com base no Montesquieu, vamos jogar lá o John Stuart Mill, são um de utilitaristas, mas é isso que é a ideologia liberal, é o utilitarismo puro, entendeu? O que, que tu faz? Tu se coloca contra o Estado quando se te dá poder, e tu se coloca a favor do Estado quando se te dá poder. Ah, mas isso é contra o Estado quando se tira poder. Não, isso não podemos fazer. Porque nós, os liberais, que somos o guardião da verdadeira moralidade, da verdadeira, uh, das verdadeiras instituições, do que, que o Estado deveria ser. Então, nós não podemos reduzir o Estado, a gente tem que ser antiliberal se isso representa perder poder. É isso que eles vão fazer. Né? Daí o pessoal vai dizer, ah, daí o plano no final dos liberais é conseguir pegar e se tornar o governo? Não. Eu garanto para vocês que eles sabem muito bem que o Danilo Gentili não vai virar presidente. Eles sabem disso. A ideia qual é? É esculhembar com quem tem chance de virar presidente. Essa que é a ideia. O pessoal quer ficar no centro. O pessoal quer ficar confortável dizendo o seguinte... Ah, isso aqui não gostei... Vou fazer lobby contra... Ah, vocês querem fazer isso? Me dê um motivo pra fazer... Ah, vocês querem que eu vote a favor? Até posso arranjar uma desculpa... Isso vai custar... Entendeu? E começa a ter essa estruturação pra dentro... O pessoal vai fazer qualquer coisa... Liberal é uma prostituta pro poder... Todo político é... Mas o liberal é pior ainda... Né? É, a gente podia pegar aquela do... Qual que é o nome do cara? O cara que meteu o tiro lá na polícia... Que o pessoal chama de bolsonanismo, mas o cara pegou e escreveu ali do desarmamento que tem um vídeo lá do de, de Coringa, esqueci o nome do cara agora. Bob Jeff, isso, Roberto Jefferson. Tinha que pegar aquele trecho do Roberto Jefferson falando sobre os liberais, cara. Porque é tipo, sabe aquelas prostitutas, vagabulas, make a não sei o que? É o liberal. Então, Clauzinho, você já sabe a moral, tá? Qual que é o símbolo, o novo símbolo do liberalismo? Simples. Né? É o caranguejo. Onde é, ó, qual que é a cobra que simboliza o libertarianismo? Né? Uma cascavel é uma cobra de deserto, onde não tem caranguejo. Então, isso quer dizer o que? Liberal e Ancap não se mistura. O meme já vem pronto, Cla. O meme já vem pronto. Olha só, uma Python, mesma coisa. Né? Eu acho que era uma cascavel o que eu vi. Deixa eu ver aqui. Ó. É, bandeira de Não, uma cascavel. Ela tem o chocalho no rabo. Tá? Então, é isso aí, Cla. Já descobrimos o um negócio. Liberal, além de merda. Pode ser simbolizado por um caranguejo. tá né? ah, lembrando, um caranguejo tem o quê? Ele tem cabeça e abdômen? Não, ele tem um céfalo tórax. Então os intestinos do caranguejo estão no mesmo lugar, no mesmo na mesma porção do corpo. né? Eu acho que eles têm um cefalotórax. Bem, é tudo junto deles, é uma carapaça só, uma merdinha só. Não são várias. Não são várias. Agora eu acho que eu tô confundindo com os aracnídeos. Mas eles têm tudo num lugar só. O cérebro e o intestino estão tá no mesmo lugar. Né? Então onde é que eles pensam? Onde é que tá a merda? Tá no mesmo canto. Esse que é o problema, o meme já vem pronto O meme já vem pronto Quero ver bandeira disso Bandeira na minha mesa até semana que vem, tá? até sexta-feira que vem Quero ver Quero ver no interior, porém tenho preguiça de trabalho braçal Como resolvo? Pega e consegue um trabalho remoto e vive no interior Tá bom? Os liberaloides Não, liberaloide e, eh, e Chamar liberaloide liberal é elogio Chama de liberal mesmo entendeu? Liberalóide tu chama O gradualista o gradualista é o liberalóide, porque ele acha que liberal é amigo, esse cara é liberalóide, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Andar no deserto. É, não, é que eu consigo imaginar elas no deserto, mas tem ela em todo canto, né? Tu tem, em resumo, na terra, onde não tem é, tanto caranguejo, então não se mistura. É. Liberaguejos.